No programa Minutos com a de hoje, nós vamos falar sobre dependência ao cráter. E para isso, nós convidamos o doutor Cláudio Jerônimo, que é psiquiatra, professor afiliado do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e também diretor da Unidade Recomeço e Ovescia, que faz parte do programa Recomeço do Governo do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor, pela sua presença, por essa conversa. O crack é um assunto muito contemporâneo, É né? uma coisa que é relativamente nova e a sociedade ainda está tentando ver como é que é, trabalha essa questão. Lida. Uh, acho que a primeira pergunta que eu queria perguntar para você é o que, que é o crack exatamente? Assim, uh, de, onde, de onde que ele é feito, como, assim, como é, é, feito? é eu Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É... O crack é, é, uma, é um derivado da cocaína, né, ou é um precursor da cocaína, depende do, do processo, né, de modo que ele pode, então ele é uma base diferente da cocaína, e ele pode ser fumado. E isso é. faz toda a diferença, né, porque quando você fuma, a droga chega no seu cérebro muito rapidamente e numa quantidade muito maior do que qualquer outra via de administração. Então, isso faz com que o crack seja uma droga bastante poderosa no sentido de causar dependência e causar rapidamente isso. E também ela é barata, né? Ela é uma droga mais barata do que as outras também? Sim. Esse é um outro problema, né? Que forma uma combinação aí explosiva, né? eu diria. Porque é, você tem fácil acesso nós estamos aqui no Brasil é, fazendo fronteira com países produtores de cocaína, né? então chega muito facilmente até nós, é, o que faz com que a droga seja muito é, barata. Então é fácil conseguir, é, barato conseguir e quando você usa é, a dependência se estabelece rapidamente. É tão devastadora, assim, que a gente vê as pessoas meio que caindo num precipício, assim, né? após, o uso, após o começo do uso do crack. É, o, o crack, é, é, é, como ele é fumado, né? então é, ele tem um efeito também rápido, mas é fugaz. Né? E já dá para você é, ter fissura e querer mais droga, enfim, você estabelece essa relação de dependência com a droga, muito rapidamente. Rápido. é, é rápida? Fumar uma vez já fica dependente? É, não, não sei se uma vez, mas é rápido, né? Ah. Quer dizer, é, é, se você fumar algumas vezes, por algum, algum, uns 15 dias, você já ficou ali dependente de, é, de crack, né? É, agora, o, o que acontece é que depois disso as pessoas vão tendo uma desorganização do comportamento muito grande, né? E aí ela vai, já deixa de trabalhar, aí ela já deixa de fazer as suas coisas e se desorganiza. Né? E aí é onde acontece, vamos dizer assim, uh, o problema mais social. É... E se a gente pode falar, contexto. por exemplo, em prevenção, porque eu penso que as pessoas ficam preocupadas do filho, come entrar, começar a usar, como é, como é que é esse passo, assim, que a pessoa dá e que depois fica difícil voltar. Como, como que se lida com isso? Olha, por incrível que pareça, eu acho que prevenir o crack começa na prevenção de uso de outras drogas. E até das drogas é, lícitas, vamos dizer assim. Né? É, porque quando você analisa, e é, a gente tem estudos, por exemplo, que mostram lá o, o que fez, seguiu, usuários de crack por cinco anos, né, uhum. e depois 10 anos, então tem uma corte de segmento de crack, né, quem usa crack começou fumando, bebendo, depois usou maconha, depois é, usou cocaína, depois usou crack, cinco anos depois, é, 30% deles tinham morrido e, eventualmente, de morte violenta. E uma dúvida que eu tenho é por causa da substância ou por causa da, das relações e da, do ambiente que você frequenta? Muito legal essa sua, é sua pergunta. Isso? É por causa das relações. Quer dizer, não existe nenhuma evidência hoje de que o uso de cigarro leva ao uso de álcool, o de álcool leva ao de cocaína, mas o que existe é uma correlação. Né? Por exemplo, quem fuma, bebe duas vezes mais do que quem não fuma. Quem bebe, fuma três vezes mais do que quem não bebe. Né? Então, parece que existe uma certa é, tendência né? é, que é única para se você ficar é, dependente de qualquer droga. Né? E a informação é outro aspecto importante também de prevenção. Né? saber o que, que é o crack, como ele atua eh, e, e, e os riscos dele, isso previne. A gente também tem pesquisa que mostra isso, que quando a percepção de risco das pessoas é baixa, o consumo de uhum. qualquer substância aumenta. Quando a percepção de risco ela é alta, o consumo diminui. Então, quando as pessoas estiverem informadas, sabendo que o crack é, é um risco alto, com certeza diminui o uso. E tem saída para isso? Porque a impressão que, eu, que a gente tem, né, pelo menos pela, pela mídia, assim, é que é, é difícil sair uma vez que começa. Como, como que é esse. Você é o diretor do programa Recomeço, né? Como que é esse programa de tirar a pessoa do, do crack? É. É um processo, né? O usuário de crack você tem que aproximar ele do serviço, porque diferente de outros usuários, de outras drogas, né? É, ele, você não consegue nem abortar, por exemplo. O usuário de heroína, é, ele, ele chega até o serviço porque ele quer, precisa da metadona, por exemplo, que é uma terapia de serviço, Com o crack não. Né? Ele não chega ao o serviço. Então você precisa atrair ele para o serviço, motivá-lo a se tratar e inserir ele no processo de recuperação. Hum. Mas recuperar é possível. Né? Tem, sim, recuperação né? e a gente tem evidência disso. E, e você tem... todo mundo recupera, como, como que é mais ou menos isso? Olha, as taxas de recuperação, né? Elas giram em, em torno de 30 até 50%. Então, dependendo do tipo de programa e etc. Só para te dar um exemplo, né? A gente tem uma moradia monitorada na unidade recomeço Silvestre, é, cujos últimos dados nos mostraram assim: que 51% deles é, ou estavam em tratamento ou completaram o tratamento e tiveram alta já morando na sua própria casa, com trabalho e etc. Né? E aqueles que recaíram, os outros 49%, metade deram um passo atrás no processo de recuperação. Ou eles precisaram ser internados de novo, ou ir para uma comunidade, etc. O que é um desfecho bom também, né? E qual seria uma abordagem ideal assim, para um usuário de crack? Eu, ou como família, ou como é, equipe de tratamento? Assim, o que, que você indicaria é uma abordagem. Olha, dessa existem bastante comorbidade, né? Então você precisa, é, eventualmente você precisa tratar com medicamento, precisa de um tratamento super especializado, né? É, intensivo. Quanto mais você expõe ele ao tratamento, maior a chance dele aderir dele continuar em tratamento, né? é, cursa sim com recaídas, com idas e vindas, então não pode desistir, né? você, uma recaída não significa que você perdeu tudo, voltou a estaca zero, então basicamente hoje a, trata, a recuperação do crack é, são, tem técnicas específicas para você usar, mas é com insistência, com persistência que você consegue. E acho que uma, uma das funções também da gente gravar esse programa é falar isso que você falou, que eu achei importante, a percepção de risco, né? Quanto mais você tem consciência do, do que a droga leva, maior é a, é a taxa de, de... de consumo populacional. Uhum. Né? Isso, é, se a gente vê em pesquisas mais americanas do que brasileiras, né? Mas você, se, você analisa, por exemplo, tem uma cidade dos Estados Unidos que faz isso, né? Você avalia é, por décadas né, é, qual que é a percepção de risco das pessoas, né? e aí você tem essa oscilação entre percepção de risco e consumo da população. Então, tem um impacto epidemiológico isso. E o Brasil, é, em relação ao resto do mundo, é, usa mais crack do que... Usa mais crack, é? Né? É, Eu acho que, assim, quase 1%, é, na verdade, 1% dos brasileiros tinha usado crack no último levantamento nacional que nós fizemos na Unifesp, né? Isso é um número muito é alto, grande né? de pessoas, né? Ah, ótimo. Então, doutor, muito obrigado pela conversa que a gente teve, é uma conversa longa, mas é, acho que é o objetivo dessa nossa conversa. Esclare assim um pouquinho sobre o crack, né? Então, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Qualivida.